Oh, oh, olha o que acabou de chegar aqui. Olha só, olha só o que acabou de chegar aqui. Pois é, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Bem-vindos ao vídeo do Punto GT 2.0. Não que ele seja um versão 2000, né? 2.0 de motor, mas sim, é a segunda vez que vamos fazer um Punto GT. Os mais antigos do canal sabem que a gente já fez um Punto GT, sorteámos, ganhou um utilizador da Parts Logística, foi tudo feito pela Auto Parts e sorteámos o antigo Punto GT. Agora, é, vamos fazer, se acompanham, uma versão nova do GT, Desta vez, um azulinho de jantes brancas. Vamos tentar acompanhar mais pormenores, mostrar melhor as peças, mostrar melhor nas oficinas que o outro. Como tínhamos prazos do sorteio e coisas assim, pá, estipuladas, foi um bocadinho, a finalização do conteúdo foi um bocado a correr e este, espero eu, termos mais tempo. Então vamos lá. Vou pousar aqui a embreagem, já vamos a ela. Às velas, já vamos falar das velas. Vamos começar aqui... Por o quê? Por o KPN de caixa, my friends! KPN de caixa! Muitas, muitos de vocês dizem... E o KPN de caixa? Onde é que vou comprar? Onde é que vou comprar? Pois é, malta! Vocês sabiam que a autoportes Logística vende KPNs de caixa? Aposto que não! E eu também não! Mas a falar com os homens disso, pá, o que era bom era vocês venderem... KPNs de caixa para o .gt e eles nós vendermos, má frente, nós já temos representação da KPN. e Oh diabo! Então vamos ter que anunciar isso aos meus subscritores. Então aqui temos o manual, que para a gente não interessa para nada, os, os autocolantes, claro que a gente precisa de autocolantes, aqui isto deve ser coisa a dizer que é um filtro lavável, não sei o quê, sim senhor. E aqui está o KPN de caixa para o Ponto .gt, mais frente. Se vocês quiserem um KPNzinho, seja para Ponto .gt, Saks Cup, o que é que seja a Auto Parts Logística já tem representação da KN. Como vocês me vão perguntar o preço, eu vou -vos já dizer que eu tenho aqui a fatura. Ora, o filtro de ar foi euros e 17 cêntimos. A Auto Parts Logística chega de um dia para o outro. Agora vamos lá, antes de irmos às velas, vamos à embreagem. Eu vou abrir aqui, peraí, aqui é o meu x que este é, eu pus aqui na fita cola para isto não se abrir. Vou abrir com o meu x -arte. E vou-vos mostrar aqui o que é que traz o kit de embreagem. E por é que usei esta? Vocês estão a ver que é uma look. E agora, porquê look? Malta, não sei se é bom, não sei se é mau. Vou usar esta porque Está aqui já a embreagem, a prensa, o disco. E por é que eu vou usar esta embreagem? Se vocês seguem o conteúdo, viram que eu no último .gt usei esta mesma embreagem tal e qual, e eu sou muito daquela cena, vocês sabem que eu sou equipa que ganha, o que é que se faz? Não mexe, se a embreagem tocou bem, se o carro ficou bem, se o carro ficou por redeira, aguentou o trato daí, aguentou pressão, fez tudo, não me vou queixar da embreagem, e o que é que eu vou fazer? Colocar outra exatamente igual, porque já sei que, para a potência que a gente vai fazer, para o que a gente vai andar, aguentou, e então, se aguentou, não mexe, se eu vier a fazer muitos mais cabalos que depois venha a precisar logo se vê, mas a ideia inicial do projeto, como eu já mencionei não vai ser, bumba já, tudo ao máximo vai ser ir gradualmente ver o que é que o carro dá e como vocês querem saber também o preço da embreagem ela custou o kit de embreagem R$ 126,55 lembrando, eu na descrição do vídeo vou deixar o nome da peça e a referência, Para vocês é copiar e colar no site da Parts Logística e vão lá direto à peça. Agora as velas. Velinhas Iridium. Que foram. Pá, eu não sou muito dos GTs, ok? Fui aconselhado por malta que percebe de GTs. E aconselharam estas velas. As velazinhas Iridium. De referência. Aqui eu consigo ler melhor já vos mostro na vela. BKPR8EIX. Conseguem ver aí? A bela velita aconselharam-me estas velas eu sinceramente na altura do meu outro ponto GT eu acho que não coloquei estas se coloquei já não me recordo tenho que ir ver os meus vídeos para ver quais foi as velas que colocámos mas não sei se foi estas eu acho que não foi estas mas falando com malta dos GTs todos eles me pá, aconselharam estas NGK Iridium todos eles me disseram -me, colocas essas velinhas o carro toca bem não tem chatices em margem para se quiseres dar ginja elas aguentam-se então vamos usar estas e o preço, vamos lá ao preço, e o preço é 11,14€ cada vela, é multiplicar por 4 e temos aqui as 4 velas. Agora malta, este foi o primeiro, não foi assim bem o primeiro, já recebemos o para-choques e tal, mas pronto, este foi o, o primeiro material do aço, digamos assim, para o .gt, está aí os preços, na descrição está as referências, e agora vocês vão aguardar que eu já fiz a encomenda do kit de distribuição, bomba d'água, termostato líquido de essas coisas todas, assim que chegar... Eu vou vos mostrar também, pecinha a pecinha, o que é que chegou e o que é que vamos instalar no GT. Uma coisa de cada vez, neste, neste projeto de GT vou tentar fazer, mesmo mostrar tudo o que vamos montar no carro. O outro, saltámos ali umas, umas peças, eu não consegui filmar tudo nas oficinas, porque o homem, é, quem fez foi o Eduardo, um trabalho espetacular, mas ele era da Abeiro, e não dava jeito lá ir, foi basic, basicamente foi levá-lo ao carro e fui lá uma vez a mãe e fui lá buscar, não deu, assim o conteúdo muito seguido, não deu, ok? Malta, fiquem bem, um grande abraço, na descrição vai estar a referência das peças, o link da autopartes Logística, é onde tem tudo, é onde tem tudo, é onde tem tudo o que a gente precisa. Fiquem bem, um grande abraço, um grande gás, o vai-se fazer com calma, ele vai-se fazer. Se não morrer antes, se não morrer antes, vamos ter que fazer o quê? Acordá-lo. Mas espero que ele não morra. Eu sei que é o normal deles morrerem, mas eu não quero que este morra, ok? Vamos todos fazer assim. Assim fica-se meu não morrer. <risos>